O medo. O medo é algo que está em nós e não é, nós não somos o medo. Né? É, o que eu quero dizer com isso é que algo em nós sente medo e por sente medo e por algum tempo. Então, o medo, na verdade, ele não existe, mas ele habita em nós e aí traz tá consequências. Uma né? é, mãe, quando tem um filho, vê alguém se aproximando, um animal, né? Vê se aproximando ele já. Cuida do neném. É uma reação automática, imaginando que aquilo só possa trazer problemas, né? possa trazer perigo para o filho. Eu, lógico, vou dizer que ele está certo, porque eu também sou um ser humano e também sinto medo. E cuidaria dos meus filhos até com a minha própria vida, provavelmente. Né? Então, cada um tem um tem um porquê. Existem pessoas que não. Tem pessoas que pegam o filho e jogam no lixo, jogam uma caixa de lixo. Joga o medo da água lá. Então, o medo é depende para cada pessoa. E o medo é algo que é uma... É como se fosse uma ansiedade, é algo que você fica pensando lá na frente. né? Então, você vai vai andar com uma pessoa que dirige muito rápido. né? Você tem medo de estar andando com ele. Por quê? Porque você já está prevendo que lá na frente, pela maneira que ele dirige, pode acontecer alguma coisa. Então, nós, na verdade, nos afastamos das pessoas que nos dão medo. Eu me afasto. Né? São pessoas bravas, são pessoas violentas. Mas não só isso. Né? As pessoas que, por exemplo, têm medo do amor, se afastam daquela pessoa que daria amor, que tem medo de sofrer. Fica sempre pensando lá na frente. Então, o medo ele é uma coisa que ele é baseado em suposições. Pode ser que aconteça, qualquer um, né? Eu falei, eu dei um exemplo. Se tiver aqui, por exemplo, uma uma alarme de contra incêndio, esse alarme tocar, a pessoa já fica com medo, né, do fogo, porque ele pode vir a morrer por causa do fogo, né? Ele é medo da de, de vir a morrer, então ele vai agir conforme o instinto que está nele. É, medo da pobreza é um medo gigantesco que é a maior parte das pessoas tem. É o então, medo de ficar pobre, de não poder comprar coisa, não poder viver, não poder viajar, não poder fazer nada. Mas pode ser. E veja que a gente atrai aquilo que a gente tem medo. Tudo aquilo que for medo está lá em Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Né? Jó na Bíblia. Então, aquilo que você tem medo, você, olha, você está focando nele, ele virá para cima de você. Tudo o que você tem medo vai voltar para cima de você. Então, qual é o segredo para enfrentar o medo? Olhar ele, olhar, olhar o medo, sim. Saber que você está com medo, mas não agir, não como se você estivesse com medo. Reaja como se você tivesse coragem. As pessoas que prosperam, que avançam na vida, são as que dominam o seu medo. O medo todo mundo tem. Agora. Quanto mais você ficar com medo, mais forte ele vai ficar. Então, fuja, não é fuja, eu digo enfrente isso, vá em cima dele, sinta que você tem medo e comece a agir como se você tivesse coragem. Eu estava conversando um dia com um amigo meu que é policial, né? policial militar. Então, às vezes, você tem que resolver coisas complicadas. Tem gente que um querendo matar o outro, invasão de terras, todas essas coisas. Daí eu dizia assim, mas eu digo uma coisa, você tem medo? Tem. Mas e daí, cara? Mas assim, se você não tem medo, vai sem medo. Se você tem medo, vai com medo. Então, comece a agir e pensar de modo diferente. Se você tem medo de altura, suba um metro de altura, suba dois metros, e vai subindo gradualmente e você vai vencendo qualquer tipo de medo. Você vai num baile e quer dançar, mas está com medo. Ah, tudo bem. Vai lá, tira uma amiga para dançar, né? Depois tira uma outra amiga, depois tira a amiga da amiga e vai avançando, vai treinando, deixar o medo de lado. A pessoa, por exemplo, esses soldados que vão lá para a guerra, como é que faz? É, alguns eles vão ter que ir lá, vai com medo. Mas como é que vai se obedecer o medo vai treinando, isso a mesma coisa eu digo a vocês. E o medo também é de, significa, o medo é um medo de perder algo, ou perder a vida, ou perder o dinheiro, ou perder o amor, de perder o respeito, né? o medo de perder uh, algo que você poderia conseguir. O medo é baseado em suposições. Não é um fato, é suposição. Tá? Para que ele se torne um fato, não vai existir. Porque quando você enfrenta o medo, ele desaparece, seja o que for. Se for, for lutar com um urso lá, não importa. Então, pessoal, o medo é algo que é criado dentro da nossa cabeça. Quando você tira esse medo, daí surgiu o amor, inclusive. Tá? O medo é o contrário do amor. Onde tem medo, não tem amor. Então, comece a brigar com você mesmo. O brigar que eu digo é, comece a enfrentar os teus medos. Tenha coragem, experimente, cara, senão não vai viver. Medo é a coisa mais terrível que existe no mundo. Deus colocou o medo aqui, é a minha opinião, né? Depois do medo aqui, vai ver que... <risos> Porque quem é corajoso, né? uma redundância que eu estou falando, mas é isso. Os prêmios, os louros virão para as pessoas que vencerem os seus medos. Pode ter certeza, escreve isso aí, né? Até lá. Na Bíblia, não sei onde que eu li, mas tem lá, né? Os soldados foram no lugar e voltaram porque tiveram com medo. Aí Deus fez um castigo lá, que vocês não lembram qual é agora. É, então, medo é a pior coisa, cara. Agora, se você sabe que tem medo, já está melhorando alguma coisa. Liberta-se do seu medo e a tua vida vai mudar. Você vai crescer, prosperar, vai amar, vai ser tudo de bom. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo, vai no Facebook, vai no Instagram, me ajuda aí, meu. Dá ah, força para mim. Se cadastra no YouTube aí. Obrigado. Um beijo, um abraço para vocês todos aí.